Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje, nós vamos trabalhar com uma série de ferramentas, deixa eu ver como é que chama mesmo, auditoria de fórmulas, que como o nome sugere, Juliana já tá no celular, como o nome sugere, né, são algumas ferramentas que vão te ajudar a fazer uma auditoria das fórmulas que você construiu e evitar erros. Certo, minha cara, Juliana? Eu sei que a explicação não ficou das mais palatáveis, mas depois que a gente tocar a vinheta, você vai entender, beleza? Recado só depois, né? Então tá bom. Obrigado, toca a vinheta, um beijo para o Rauninho. Beleza, antes da gente continuar aqui com o vídeo, vamos fazer o jabá, já que o começo é onde vocês assistem. O PSEG está dentro da sua plataforma Solution, tem diversos cursos que você pode acessar, certo Ju? E nós estamos comemorando um ano da plataforma e os cursos estão na promoção, saindo por 69,90. Então não deixe de aproveitar, e entra lá, tem curso de Excel, tem curso de... Compliance, tem curso de Marketing Digital, tem curso de... Gestão de Custos. de Liderança, tem de Neuromarketing e tem vários. Deu pra entender, né? Então, se você ficou curioso, você entra lá e acesso, beleza? Então, vamos lá, Felpudo! Então, o que, que eu tenho aqui, moçada? Uma planilha que aqui nós no PSED trabalhamos, certo? Essa daqui, especificamente, é para levantamento de custos de produção é, de cana-de-açúcar. Então, eu tenho aqui uma série de abas onde eu faço o levantamento das informações, tá? É, levantando todo o sistema de produção e chega no final aqui o camarada tem quanto custa a produção com os estágios. Enfim, minha cara Juliana e você, meu caro telespectador, é isso que chama? Telespectador que nos assiste. Foda-se a planilha que você tem aí. Você pegou e construiu a sua planilha, né? Que independente do que seja, o Excel ele é um grande laboratório e você pode aplicar ele para diversas áreas. Aí o que que acontece? Você fala assim, bom, eu quero ver o que que tá acontecendo, né? Quem que forma determinadas fórmulas, como que a minha planilha ela reage dependendo da situação que eu mexo em uma determinada célula. Ou então posso, será, apagar esta merda desta célula aqui, né? Será que ela vai dar cagada em outras? Então, pois bem, é justamente isso que nós vamos trabalhar algumas as ferramentas que vão te ajudar. Então note aqui, ó. No caso da planilha, nós temos uma informação específica que se chama produtividade média. E aí você fala assim: "Bom, no que que será que a produtividade média ela impacta diretamente?". Na verdade, não é a produtividade média, é o camarada que estiver ali dentro da célula D17. Será que tem alguém que depende dela, minha cara Juliana? Provavelmente, lógico, né? Então o que que acontece? Se você selecionar esta célula ali, D17, nós falei, bonito agora, D17 vir aqui em fórmulas e colocar aqui ó, rastrear dependentes. O que, que é um rastrear dependentes? Ele rastreia todas as outras células secundárias que dependem desta uh, célula específica que você está colocando. Então se eu clicar aqui no rastrear dependentes, Ju, olha lá que legal, ó, O Excel ele vai mostrar por meio de algumas setas, né, quais são as células que dependem desta célula que está formando. Então observe que eu tenho algumas células em azul aqui, tá vendo? Aqui bonitinha. Então isso Vai mostrar as células que dependem dentro da mesma aba que você está. Tá? Então, se eu clicar em qualquer outra aqui, vamos pegar, sei lá, o preço aqui embaixo. Fórmulas rastrear dependentes. Olha lá, ele vai mostrar todas as células que vão depender desta célula específica. Então, isso é muito interessante caso você queira apagar determinada célula e ela no fim está impactando na formação de outra. Então, notem que azulzinho é para quem está dentro da mesma aba. E se você observar, Ju, ele tracejou aqui, ó, ele puxou uma linhazinha pontilhada aqui com uma outra planilha do lado. Se você der dois cliques nessa planilha, nessa planilha não, caralho. Se você der dois cliques nessa linhazinha aqui, ó, o Excel, ele vai abrir este quadrinho. Neste quadro, ele vai mostrar para você todas as células que dependem desta célula específica, só que estão em outras abas. Inclusive, se você clicar nela aqui, ó, vou clicar nela aqui e dar um ok. Olha lá que maravilha, Ju, ele leva você diretamente lá para a outra célula e outra aba que está dependendo. Então, essa é a primeira ali que a gente gosta de mostrar do rastrear. de mas, voltando agora lá para a parte de indicadores, assim como tem as células que dependem de uma outra célula, ou seja, células de fórmulas que dependem de uma célula de entrada, você tem dentro do Excel algumas composições de fórmula, onde eu tenho células que precedem, ou seja, células que formam esta variável. Então se a gente pegar aqui, por exemplo, ah, deixa eu pegar uma aqui, ó. olha aqui que legal, vim na aba Resultados e eu tenho aqui uma célula específica, C5, que ela depende de outras, tá vendo? Se eu clicar agora nela ali, clicar aqui ó, fórmulas, rastrear, precedentes, ou seja, quem precede esta função, ele vai me mostrar, né, quais são os valores. Então notem, né, que da mesma forma que os dependentes na mesma aba puxa uma setinha azul e destaca para você, quando você tem outras abas, né, ó, olha que legal, ele puxou tracejado, você vai dar dois cliques aqui, ó, e ele vai achar todos os precedentes, ele vai achar todas as fórmulas ou intervalos que precedem ou formam esta Célula. Puta monte de trava-língua, mas vamos lá. Então, se eu clicar aqui, ó, e der o um ok, ele vai lá me levar para onde? É, para onde isso forma. Então, notem, né? Como eu disse, não é somente uma célula, mas também um intervalo. Se você observar aqui no cantinho, ó, ele não selecionou uma célula em específico, ele selecionou um intervalo. Tá aqui, ó. Se você não tá achando, beleza? Ok, Ju? Então entendeu para que serve o, o rastrear precedente e o rastrear dependentes? Muito bom. Voltando lá no começo. Então, isso, moçada. Se você observar aqui, ó, são duas das ferramentas, né? Que nós temos aqui do pacote de auditoria de fórmulas. Bom, botão já arrastei dependente, arrastei precedente, achei quem eu queria achar. Como é que eu tiro essa bosta dessa seta? Adivinha onde nós vamos clicar? Olha lá, Juliano, para aí de desenhar. Olha lá. Onde que nós vamos clicar para você tirar a seta daí? Meu Jesus. Aê, Juliana. Maravilha. Depois de dois anos aqui. Então, se você clicar dentro do remover setas, né? Ele vai remover todas as setas do rastreamento que ele fez. Inclusive, se você observar aqui, ó. Tem uma setinha para baixo. E você pode apenas remover as setas dos precedentes ou dos dependentes, como a sua análise você desejar. Afinal, a planilha é sua. Você faz o que você quiser com ela. Beleza? Eu vou clicar aqui no remover setas. Shazam! Removeu todas as setas aqui da minha planilha. A pergunta é, será que ele remove também de todas as setinhas do meu arquivo ou só da aba que eu tô trabalhando? Sinceramente eu não sei. Vamos dar uma olhada lá? Não. Ele só vai remover da planilha que você está trabalhando. Então, se você fez o rastreamento em diversas partes, existe a necessidade, né, de vir aqui e remover as devidas setas. Ok? Muito bom. Qual que é a próxima que eu gosto de mostrar ali? Sai daqui, ô demônio. Qual que é a próxima que eu gosto de mostrar? Eventualmente você, como eu, né, é, vai lá e vai gravar um vídeo, né, ou vai dar uma aula, que seja, Ju. E aí você vai vai levar a planilha crua, tá? Pra mostrar como é que você vai fazer o desenvolvimento dela. E aí, evidentemente que se você for, né, não, querer, não quiser se fuder, igual eu já me fudi várias vezes, você leva um gabarito, né? Porque de vez em quando há uns brancos na hora. Esse gabarito você pede para mostrar as fórmulas que você tem. Então, notem que se eu clicar aqui em cima, tá vendo, João? Mostrar fórmulas, o Excel vai mostrar todas as fórmulas da sua planilha. Então, veja que a minha está um pouquinho pesada. Então, note, se eu vou colocar aqui do lado, ó, ele vai mostrar o detalhamento de todas as fórmulas que eu tenho. Então, olha que legal, né? Você pode simplesmente colocar isso, mandar imprimir e vir com o gabarito. Ou, né, no momento que você estiver manipulando a sua planilha, isso aí é meio que o raio-x da onde tem fórmula, aonde não tem e aonde você pode mexer, aonde você não pode mexer, ok? Então, essa é mais uma ferramenta que eu tenho ali dentro do pacote de auditoria de fórmulas, ok? Então, beleza. Como é que eu faço para arrancar essa merda aí? Você pega aqui e clica de novo no desabilitar ou mostrar fórmulas, que a sua planilha automaticamente vai voltar. A, a ser o que era antes, beleza? Bom, minha cara Juliana... Ai, deixa eu levantar Então, aí eu já mostrei o rastrear precedentes, o dependentes, remover setas e eu mostrar fórmulas para a gente conseguir identificar. Uma outra coisa bem legal que dá para a gente trabalhar, como eu disse, né? Hoje o Piracicabano tá batendo firme aqui. Como eu disse, né? nós temos aqui o rastrear precedentes e o dependente. Então, ou seja, você tem células que dependem desta determinada célula. Vamos supor. Então, produtividade média, eu sei que ela impacta, por exemplo, no meu custo final de produção, eu sei que ela impacta na minha margem, etc, etc. Então, o que, que eu faço? Eventualmente eu preciso fazer algumas simulações e faço o seguinte, ah, se a produtividade média for 120, vamos lá filho, vamos trabalhar, tá meio com lego. Se a produtividade de média for 120, o meu custo mudou. Aí eu venho aqui na aba Resultados e vejo lá embaixo para quanto mudou. Certo, Ju? Pois bem, essa é uma forma de se fazer. Eventualmente, se você precisar habilitar meio que essa, esse dinamismo para ver o resultado, você pode. Evidente né, que se você quiser, você vai criar um quadrinho auxiliar aqui do lado, vai falar que esta célula é igual àquela de resultado, mexe aqui e mexe lá. Dá para fazer isso. Ou né, uma outra ferramenta que o Excel disponibiliza é o seguinte. Tá vendo que tem um negócio aqui ó, que é uma janela de inspeção? Poucas pessoas, né, poucos usuários, acabam utilizando essa janela. Se você clicar nesta janela de inspeção, deixa eu voltar aqui um pouco para o lado. Um Cliquei na janela de inspeção, tá vendo, Ju? E ele vai abrir aqui ó, uma janelinha de inspeção que praticamente não tem nada. E você vem aqui e coloca ó, adicionar inspeção, tá vendo? Se eu clicar no adicionar inspeção, o Excel vai falar assim para mim, qual célula você... Rapaz, que bocejada, parecia um leão marinho aqui. Se você clicar nesse adicionar de inspeção, você tem que selecionar a célula que você quer inspecionar. Então agora o que, que eu vou fazer? Ó. Então vamos supor que a célula que eu quero inspecionar nas minhas simulações, elas estão aqui na aba Resultados. Então vou descer aqui embaixo e quero ver, por exemplo, como é que estas, esta célula aqui em específico, ó, ela reage. Beleza, Ju? E vou adicionar. Adicionei. Bom, voltou na tela que eu tava. Vou adicionar uma outra célula para a gente ver. Adicionar inspeção, vou lá selecionar no meu negócio. Se o Zerati quiser dar uma acelerada depois, o problema é dele, já que ele é o editor. Beleza? Então cliquei aqui, ó. Beleza, vou colocar essas duas células de inspeção, então notem né? uma outra coisa extremamente interessante, né? olha aqui que legal, ó. o Excel ele dá um, meio que um rastreamento, ele fala qual pasta que você está, qual a planilha, qual célula que você está inspecionando e a fórmula que faz a composição desta célula que está na aba de resultados, ok? O que é interessante agora Ju? Se eu vim aqui, ó, produtividade média e mexer, né? automaticamente na sua tela ó, você consegue inspecionar o que acontece. Acontece nessas células que você eventualmente selecionou, ok? Então é meio que assim: é uma ferramenta cagueta, Basicamente é isso que ela faz. Deu para entender? Então tá bom. Deu para entender? Eu vou voltar aqui a ah lá, voltou no valor inicial. Beleza. E evidentemente você pode vir aqui, ó, selecionar e excluir a inspeção. Ah, mas eu não quero ficar com essa bosta na tela. Não tem problema. Você vem aqui e fecha sem problema nenhum. Fala. Não sei, vamos clicar, continua lá, basta você habilitar ou não, ok? Então, esta é mais uma das ferramentas dentro aí desse complexo auditoria de fórmulas que pode ajudar bastante você aí na manipulação das planilhas. Então, nós já falamos ali de 4, 5, falta duas que é verificação de erros e avaliação de fórmula. Por qual você quer começar, minha cara, Juliana? Verificação de erros. O que, que você acha que uma ferramenta de verificação de erros ela faz? Ela verifica os erros, beleza? Então é justamente isso que Juliana minha cara falou que faz, verifica os erros. Então, só para que a gente possa mostrar o conceito da ferramenta, vou clicar aqui em resultados e vou pegar aqui, sei lá, uma abinha qualquer, deixa eu ver se eu acho aqui. Vou pegar essa daqui, ó. a célula C98 cuja fórmula que está fazendo aqui, sendo aplicada Complicado é um soma a gente já trabalhou nesse intervalo. Não vem fazer essa cara aí que não tem nada de muito de complicado aí. Ela só é grande mesmo. Tá bom? Então vamos supor que eu peguei essa planilha aqui, não fui eu que montei. Eu vou vir aqui no soma Cs, Vamos supor que eu digitei errado, coloquei um soma e Concorda comigo que vai dar merda? Vai dar bosta. Vou dar o Enter aqui ó, soma Então, note que ela pegou. E apareceu o um erro ali. Mas beleza, essa planilha não é minha. Eu peguei ela agora. Estou lá na aba indicadores. E eu quero saber agora, por exemplo, se tem algum problema de erro aqui. Então não vou clicar em nada. Beleza, Ju? E vou clicar aqui ó, em... Verificação de Erros, deixa eu olhar aqui no meu que tá mais fácil. Então olha que legal, o Excel ele achou que eu tenho um erro na célula C94, não achou? Olha que maravilha, então com isso ele já fez o um rastreamento do erro para você. Agora vamos pegar e vamos clicar aqui embaixo, ó. rastrear erro, tá vendo? Olha que legal, então o que, que ele faz? ele mostra quais são as células que estão dependendo deste erro, então note ó, esta aqui é uma dependente do erro e eu tenho outras células aqui, assim como eu tenho rastrear precedentes e dependentes, em outras abas que também estão aí uh, dependendo desse erro, inclusive se eu der dois cliques aqui ó, basicamente ele vai abrir a mesma tela, se eu clicar aqui ó e der um ok, olha lá, ele selecionou o intervalo de novo, então o que que acontece? Ele vai rastreando quais são os erros, deixa eu clicar nesse retomar aqui para voltar lá, beleza? Então, Observe o erro, aquele que você está cagado, sempre a planilha que está cagando, ela a planilha não, a célula que está cagando é a célula cujo pontinho vermelho ela está aqui. Tá vendo? Então ela é o ponto de partida da cagada. E aí a célula C94 depende dela. E além disso, notem que em azul eu tenho quem forma esta função. Só para que você tenha uma visão um pouco mais geral. Mas beleza, Ju. Deu para entender o conceito? Então o que, que você vai vir aqui agora? Vai vir aqui. Já encontrou o erro? Ele está falando aqui, ó. Erro de nome inválido. A fórmula contém um texto não conhecido. Então ele dá uma dica do que provavelmente está errado. Você vai vir aqui, ó tirar esse i, beleza, prontinho, ok? Deixa eu clicar no retomar aqui, olha lá, retomar, ele achou outra cagada, o que eu fiz aqui? A fórmula está. Ah, tá diferente. Enfim, deu para entender a função do retomar erro? Tem que ter mais erro aí, eu não vou ficar mostrando a mesma coisa. Beleza? Então agora eu vou fechar esta merda. Ok. Bom, então ali, Ju, a gente já mostrou, então, precedentes, dependente, mostrar fórmulas, remover setas, verificação de erros e a janela de inspeção. E aí tem o um último, né? Que está ali, que é o avaliar fórmula. O que, que este avaliar fórmula faz, Juliano? Ele avalia a fórmula. Muito bem. Então vamos clicar aqui, ó. Então selecionei, voltei na aba indicadores, na célula D20, Selecionei ela aqui e vou clicar em avaliar. Fórmula. Para que que serve esse avaliar fórmula? Ele é como se fosse uma depuração, assim como o nome que já mostra ali, onde você vai avaliando, depurando parcialmente o resultado de cada pedaço da sua fórmula, beleza? Então note ali, Trovato trabalhou com isso aqui no canal. Se você clicar aqui no avaliar, ó, o que que a célula D19 é? Ela vai dar 5.048,24. E aí ele vai para a próxima, que é D18 dividido por mil e assim por diante. Se você multiplicar a próxima Olha lá, ele vai dando uma depuração passo a passo para você de tudo isso daí. A não ser que você, no começo, clique em depuração total e aí sim ele vai mostrar o resultado único da fórmula. Então, o que, que a função, a, a função não, a ferramenta avaliar fórmula, ela faz? Ela avalia e depura passo a passo que você tem aí na sua função. Beleza? Então, vou fechar aqui ou vou avaliar novamente. Olha lá, pronto, o fim da minha avaliação é 687. Se eu mandar reiniciar, ele volta no comecinho e aí eu posso vir aqui em depuração total. Ok? Bom, vou fechar fechar aqui para que a gente volte, então isso que serve a depuração de forma, ou tem uma dica também que aprendi com o querido Alessandro Trovato, um beijo para você, as canecas estão aqui, que dá para fazer um atalho nessa depuração, Ju. por exemplo, vamos pegar uma outra função aqui ó, vamos pegar essa, sei lá, tá na célula G21, que está escrito aqui ó, G19 x G20 vezes D24, eu quero saber por exemplo, quanto que dá o G19, eu venho aqui ó, seleciono só o G19, presta atenção agora aí fera, não Dorme não, dou um F9, olha lá que legal, ele depurou e me mostrou o valor, ok? Se eu fizer essa seleção do G19 vezes o G20 e deram um F9, ele vai mostrar a depuração. Então você pode pegar elementos, partes que você tem dentro da sua função e ir depurando ele para ver quanto que vai dar. Quanto que será que dá um pedaço dessa fórmula, ok? Agora ponto de extrema atenção, minha cara, Juliana. Então presta atenção aí, filho. Se você eventualmente... Utilizar esse atalho do F9, então olha lá, ó coloquei o F9, tá vendo que ele depurou? Beleza, ele, ele fez a função dele. Só que a célula ali, a fórmula que estava, sumiu. Eu vou dar um Enter, tá? A hora que deu Enter, o que, que aconteceu? Você perde o registro que estava e vai ficar aquele resultado ali. Então é, tem que tomar um pouco de cuidado, porque você inventa a moda de ficar depurando, só que não esqueça de dar um Ctrl Z ou um Voltar, que daí o Excel ele vai aqui, ó e vai voltar a depuração. E aí outro cuidado que o meu querido Fernando Fernandes me chamou a atenção. Vim aqui depurei esse aqui primeiro. Dei um F9. Então beleza, fiz o um negócio aí. Vou aqui, quero saber quanto que dá esse outro trechinho aqui, tá bom? Dei um F9 também, ele fez. Então olha, ó, ele fez a depuração, ok? Dei um CTRL Z, voltou. Só que note que eu não tenho outro CTRL Z disponível. Então tá vendo que o registro anterior foi pro pau? Então é assim, sempre que você fizer essa depuração e quiser manter o registro original, já deu voltar antes. porque se você fizer novamente prego, você vai perder todos os F9 anteriores. Você vai manter apenas a possibilidade de voltar do último, ok? Então, toma cuidado nessa depuração de formas. Ah, e tem uma dica, posso falar, já que tá aqui? Eventualmente, se você constrói umas fórmulas muito grandes, isso aqui eu aprendi com trovato também. Vamos pegar uma aqui, ó. Ah, Construir essa fórmula aqui, ela não está muito palatável. Quero quebrar ela no meio. Se você vier... vier puta que barulho. Se vier aqui no meio dela, tá vendo aí, ó? Alt Enter, olha lá que legal. Ele está como trovato, está falando. Deixa eu aumentar aqui, ó. Ele está edentando esta função. Beleza, Ju? Ó, quero edentar aqui, ó. Deixa eu aumentar o meu espaço só para ficar melhor. Alt Enter Enter, ó espacinho. Então você pode construir funções mais didáticas dentro da sua ferramenta, beleza? Você entendeu? Então tá bom. Corta aí para fazer o fechamento. Bom, pessoal, então o vídeo de hoje foi esse aonde eu tenho aí, onde eu mostrei, certo, Ju, algumas ferramentas dentro da faixa de opções fórmulas para que auxilie, né, na auditoria e construção de algumas fórmulas e funções. Então é muito útil no dia a dia, principalmente quando você recebe planilhas de terceiros e não sabe o que, que essa merda faz. Você pode trabalhar aí com rastreamento de precedentes, dependentes, avaliar a fórmula, que é bem legal pra você ver como é que essas coisas mexem dependendo da outra. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você não gostou, diz joia tá aí. Exatamente pra isso, você fica à vontade. Se você gostou, você deixa seu like, seu comentário. Não chavequem mais a Juliana, porque ela está namorando. <risos> Um beijo para as meninas, um chute nos meninos e até a próxima semana, meus queridos. Olha, dá para feliz, Felipe, risada. Vamos falar do Você quer falar isso de novo?